Eu sou a Marcela Damaso e essa é a Greta Maria Eu sou a idealizadora do Meu atemporal E hoje eu vim bater um papo com vocês sobre estilo pessoal Eu sei que está em alta, todo mundo quer descobrir o seu estilo pessoal Tem pessoas que querem porque elas querem se sentir bem vestidas Tem pessoas que querem mudar a forma como, eu, como elas consomem moda E o que eu vejo de mais interessante aí é você fazer isso com uma intenção não somente porque tá na moda, porque você acha que se você descobrir o teu estilo, você simplesmente, né, automaticamente vai ser uma mulher bem vestida. Bom, dito isso, eu sou defensora de que as mulheres devem, né, elas podem e devem usar aquilo que elas querem. Eu não gosto muito de ditar, né, na verdade eu odeio ditar moda e falar o que a pessoa tem ou não tem que usar. Existem algumas mulheres que são consideradas bregas, cafona, eu acho muito cafona, fala cafona, e por algum motivo, né? Porque elas usam muita cor ou muita estampa, porque elas usam aquilo que dá na telha, usa alguma coisa que não está né? na moda. E eu acho isso muito errado, você dizer pra essa mulher que ela tem que se adequar em um perfil, ela tem que usar a roupa X ou que a influenciadora pediu. Não quis mais ficar aqui. Ou que alguém da novela tá usando e ela usa daquele jeito, todo ousado. Todo mundo tem seu estilo pessoal, precisa ser respeitado. O que eu vejo muito é que, principalmente, são as mensagens que chegam até mim. De mulheres que buscam sim é, uma transformação no seu estilo pessoal. E que vem algumas ideias já pré-concebidas, de consultorias né de estilo, imagem, regras antigas de moda, tentando se encaixar nisso. E aí o que acontece? É, a mulher que não gosta muito de cor, ela vê uma mulher falando que ela deve usar só. É, Fazer um teste de coloração pessoal e que ela precisa usar cor X porque vai realçar e ela fica numa prisão, e não só com cores, com estampas, com acessórios. Eu já falei aqui em alguns vídeos que é notável quando você usa o estilo de outra pessoa, mas o que eu quero dizer mesmo é que você não precisa se encaixar num estilo que não seja teu, mesmo que esse estilo esteja em alta. E mesmo que esse estilo, eu vou até um pouquinho mais fundo, mesmo que esse estilo seja aquilo que você gosta. Calma aí que eu vou explicar. Quando a gente gosta muito de um estilo, mas ele não tem nada a ver com o nosso estilo pessoal e com o nosso gosto pessoal, às vezes você gosta daquilo por algum motivo. Por isso é tão importante ter o autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe exatamente o estilo, né? as roupas que vão ficar bem em você, você vai conhecer o teu corpo, você vai conhecer é, o toque do tecido, se te agrada ou não, se você gosta de roupas mais justas ou roupas mais largas, isso faz assim uma puta diferença na tua imagem. Mas voltando à questão de cores e estampas, quando te é imposto que você só pode ser uma mulher Fashionista, chama do que você quiser, fashionista, elegante, é, bem vestida, estilosa, uma mulher ousada. Se você tiver só, né, ter que usar somente estampas ou muitas cores, aí você tem um problema. Por muitos anos, por muitos anos mesmo, eu fui. eu fui vítima dessas. É, dessas regras bestas de moda E eu tinha na minha cabeça que eu precisava sim Por ter essa formação em moda Na época eu era estilista Eu tinha que demonstrar todo aquele estilo que estava nas passarelas Que estava na Vogue E eu não me encaixava nisso E demorou muito tempo para eu entender E para eu conseguir fazer um detox do meu estilo É muito importante Quando você faz esse detox Você mergulha automaticamente no autoconhecimento porque aí você vai atrás daquilo que realmente te importa quando aconteceu isso comigo eu já estava assim de saco cheio das coisas eu não aguentava mais ter que comprar uma peça estampada assim, que eu não ia usar e eu sabia que eu não ia usar mas era sempre uma nova tentativa e aí eu me despedi de tudo isso eu me livrei de tudo isso eu aceitei acho que é a palavra é essa, eu aceitei quem eu era e o que eu gostava e aí eu fiz esse detox, eu tirei tudo aquilo e aí realmente quando a gente faz né, essa limpa, essa limpeza a gente consegue entender que aquilo que ficou é o que faz parte realmente da nossa essência então eu fui buscar, depois desse detox eu fui buscar quais eram as minhas preferências de estilo né, daquilo que eu não abria mão né, e demorou um pouquinho para eu entender porque autoconhecimento não é uma coisa assim né? que você simplesmente acorda e já está no né, mar de autoconhecimento, não tem nada a ver, e eu entendi que tinha algumas referências que eu não abri mão, então maquiagem é algo que eu gosto bastante, é, pintar as unhas, cores neutras, eu gosto muito de branco, preto, cinza, é, não gosto muito de marrom, mas eu gosto de tons terrosos, né? Tanto é que na minha casa eu também trago um pouco disso, um pouco não, eu trago bastante. Gosto desse estilo mais é, estilo minimal, tanto estilo de identidade visual como é, na minha casa ou como estilo de vida mesmo. Eu gosto desse estilo minimal. Então demorou um pouquinho para eu entender, mas quando eu entendi eu consegui me livrar. É libertador quando você pode se vestir da forma que você quer. Da forma que você realmente é, se vê bonita. Muita gente falava, nossa, mas você é básica? Julgando ou não, você não é básica, porque você usa um batom vermelho. Eu já ouvi isso. E hoje isso não me atinge. São coisas que ficaram no passado, coisas que não me, não me interessam mais. É, se a pessoa acha que eu tenho que ter estampa, para ser consultora de estilo e imagem pessoal, ou se eu tenho que ter muitas cores, ou se eu tenho que ter um armário cheio. Né? Acabei de fazer um detox, eu tirei muita peça do meu closet que já não fazia parte do meu estilo. Então o que eu proponho para você é que você use as peças que você realmente gosta, as peças que te fazem feliz. A gente tá num momento muito complicado em que as coisas estão... Né? Eu, eu costumo falar que as coisas estão meio suspensas com essa pandemia A gente pensava muito no futuro e agora a gente pensa no agora né? Então, por que não viver bem o teu agora? Por que não é, se assumir assumir a sua identidade Se você é uma mulher mais básica, mais casual Ou mesmo se você for uma mulher super fashionista Super estilosa, cheia de estampa Qualquer coisa que você veja dessa forma O bom do autoconhecimento é que você consegue se assumir e viver com tranquilidade Eu acho que isso é o mais importante